Será que Atlântida realmente existiu? Novos fatos recentes podem mostrar que sim. Já foi falado em vida na Terra Oca, vida fora do espaço e até vida inteligente sobre os mares. Nada comprovado, mas e se tudo for verdade? Saiba tudo hoje sobre a possibilidade de Atlântida ter existido mesmo, ou ainda existir, neste vídeo mágico e cheio de mistérios do fundo do mar. Também falaremos da sereia encontrada sobre o Google Heart, a sereia congelada na internet. Se inscreve no canal, também compartilhe o vídeo e deixe o seu like se você gostar. Atlântida foi citada pelo famoso filósofo grego Platão em suas famosas obras Critias e Timeu. Segundo Platão, Atlântida era uma capital da tecnologia, tecnologia mais avançada da época grega e até mais avançada do que a época atual de nós seres humanos. O filósofo conta ainda que Atlântida estava numa ilha gigantesca do tamanho de um continente inteiro, e que teria sido afundada de modo misterioso do dia para a noite dando então a extinção da raça Atlante. Atlântida é um assunto que desperta até hoje curiosidade de pesquisadores. Tanta curiosidade que muitos deles se aventuram a procurar Atlântida nos mares afora. Porém, alguns alegam veemente de pés juntos que realmente encontraram fragmentos de Atlântida, o reino perdido. Porém, após análises severas de laboratório, pesquisadores concluíram que os fragmentos não eram de Atlântida, mas sim civilizações antigas já conhecidas por nós. Mas no entanto, uma empresa chamada Merle Burrows revela ter encontrado restos oficiais de Atlântida, segundo ainda pesquisador Bruce Blackburn. Atlântida então seria localizada próximo da Espanha. Ainda de acordo com essa grande expedição realizada por uma empresa de ponta no assunto, de acordo com Bruce Blackburn, foram encontrados grandes círculos que seriam exatamente as bases das torres da Cidade Perdida, as famosas ruínas do Templo de Poseidon, segundo Platão descreve. E o mais incrível e que prova realmente é que na Itália foram então levados restos desses monumentos analisados e foram datados de 12 mil anos atrás, exatamente o tempo de Atlântida. Coincidência ou não? Incrível, não é? Mas isto não é especulação ou conspiração, mas sim é um fato sólido da existência real de Atlântida, pois os fragmentos datam ali 12 mil anos. Mas como nós aqui adoramos o mistério, e como todo mistério, tem sua ponta de verdade? Vamos analisar. Pode ainda Atlântida existir? Temos mais pistas sim. Primeiro, você talvez tenha visto o filme Aquaman, que ficou famoso com o herói mutante Jason Mamoa, que é metade humano, metade Atlante. O filme então mostra uma colônia marítima super evoluída, oculta, e com habitantes marítimos, super evoluídos muito mais que a tecnologia dos terrestres. Mas aonde entra a verdade nisso tudo? É que muitos dos filmes de Hollywood acabam por lançar a verdade oculta por trás da mídia. Pode ter certeza que muitos fatos contados por filmes são em parte verdade, que são só conhecidos pela elite mundial. E já que estamos aqui falando dos segredos conspiracionistas da elite mundial que guarda os segredos todos, ainda de acordo com o famoso jogo conspiracionista chamado Illuminati The New World Order lançado em 1995, o jogo ficou famoso por prever em suas cartas vários acontecimentos, como a queda das torres gêmeas por exemplo, mas o que isso tem a ver com Atlântida, é que no jogo Há uma carta especial chamada Colônias no fundo do mar. Seria outra coincidência? Google Heart acaba de ficar famosíssimo recentemente, muito mais do que já era, pois um usuário do Youtube, por pesquisa no aplicativo, acabou por encontrar, sem querer, uma sereia congelada, de modo abstrato, porém ele descarta que seria uma formação geológica. Ele acabou gravando a ação, postando no seu canal no YouTube e gerando milhares de vieus. Seus seguidores, no entanto, alegam que pode ser coincidência ou que pode ser outro animal. Há quem creia e há quem não creia no fato. Seria ela uma habitante da Atlântida? Por motivos de respeitos autorais, não tenho como postar aqui um vídeo. Porém, seria coincidência? Ou não? Será que ela foi encontrada congelada justamente porque há 12 mil anos atrás coincidiu então com Atlântida ter sumido do mapa? De acordo com Platão, a teoria diz que sim, que Atlântida realmente existiu e que foi sumida do mapa de modo misterioso. E agora serei encontrada, juntando os fatos, concluímos que sim, que é muito possível que os fatos sejam reais, que realmente exista ou existiu um mundo além do nosso conhecimento